Olá, gente. Estamos com mais um Twin Side Show. Estamos aqui com ela, a nossa princesinha do TW. Ah. Então, aqui, né? Chegou bem longe novamente. Então, alô aí. Oi, gente. Tudo bem? Obrigada então, por me convidarem. Ah, claro, com certeza. Então, eu vou aí, gente, você é das apostas vencedora, né? tá jogando desde o início, Você depois. Teve o hum. Bottom, que tomou controle da tribo e fez na merge, então fala aí sobre, sobre isso. Ah, então, é, primeiro eu quero falar que essa twist de uma tribo ser eliminada foi péssima pra gente, pelo menos. Foi horrível, foi horrível. Eu não sei o que aconteceu, que a gente juntou todo mundo que era muito ruim prova numa, numa mesma tribo, sabe? E aí, deu ruim. Um, mas tudo bem, foi bem difícil assim a gente é, conseguir se é, colocar todo mundo no mesmo trilho para conseguir fazer as provas, sabe? Tava bem difícil. É, aí no começo a gente tava bem unido assim, naquela prova das missões, sabe? Foi bem bacana fazer aquelas provas, a doação de sangue e tudo, foi uma coisa, aliás, é, que eu gostei bastante. Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas eu nunca tinha tido essa iniciativa. Ah, hoje eu vou lá fazer. E o me proporcionou isso, sabe? Então, minha carteirinha de doadora de sangue até tá atualizada. Bem legal essa parte. É... Vamos ver. É, depois que a gente foi perdendo as provas, é, é muito difícil, assim, você sair de uma tristeza de você ter que eliminar alguém pra você... E você perde de novo. Nossa, é muito foda. Porque não dá tempo de você se estruturar. E uma coisa que tinha muito na minha cabeça era que a plateia tava martelando demais aquela coisa da aliança dos baianos, sabe? Dos meninos. E, cara, aquilo foi assustador. <risos> Como assim uma aliança dos baianos? Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito puta, assim. Uma dos me, um dos meus objetivos, assim, desde o começo do jogo, era tentar construir uma aliança feminina. E... Hum, é, com essa aliança dos baianos, tá dando certo? Tá piscando aqui uma coisa pra mim? Mas tá tudo bem? Tá bom. Então, é, uma das coisas que eu tinha medo era isso, sabe? Essa aliança dos baianos e as meninas se ferrarem. É, tanto que até Marcela foi, foi a primeira a ser eliminada e... Nossa, na hora que ela foi eliminada, eu falei, ai caramba, já não vai rolar essa aliança feminina. Gente, foi um parto desde o começo do jogo, essa aliança feminina, sabe? Porque nunca, nunca teve. Deixa eu, falar, eu vou falar a verdade pra vocês. Foi muito difícil, cara. Nunca teve, nunca deu certo. Então. Nunca teve. Ai, não, cara. Olha, se teve foi uma coisa muito desorganizada, sabe? Porque não rolou. Não deu certo. Não deu certo. Simplesmente é isso, não deu certo. E aí cada vez que eu vi uma. É, a Marcela, a hora que a Marcela saiu, aí depois. É... A hora que eu fiquei mais com medo mesmo foi. Ah, mas isso já é da mérgico, da. É, ainda não, né? Quando a Carol saiu. Nossa, aí. O pegou. Hum, deixa eu ver. O hum. que mais vocês querem sobre essa parte da então, tribal? Deixa eu pegar um da parte da tribal ali. Hum. Como é que você conseguiu sair do posicionamento de bottom ah. para virar um top dog de tribo? Porque ali foi. Eu eu um dia, também. né? Uhum. Olha, <risos> não sei. <risos> Porque, não, eu sei. Foi assim. É. No, no CT que o Leandro saiu Foi bem difícil, assim, para mim Na verdade, quem deveria ser a primeira pessoa a sair Era o Guilherme é, Mas no fim ele ficou porque é... Ah, eu não lembro direito o que aconteceu é, dessa, parte, dessa parte Mas assim, o, o grande problema na hora, que, na hora que o Leandro saiu foi que é, Eu tentei fazer com que a gente não votasse nele porque eu fiquei morrendo de dó Porque ele foi doar sangue, sabe? E aí eu fiquei com isso muito pesando no meu coração De que a gente ia tirar o cara que foi lá doar sangue Porque eu também fui doar sangue, sabe? Eu sei que não é assim, ah, vou lá hoje, ê, que feliz, vou doar sangue Então eu fiquei meio com isso na cabeça, sabe? Aí eu acho que isso foi ruim Porque hum, meio que de última hora Eu fiquei tentando convencer as pessoas a não votar nele, sabe? Então não foi muito legal, assim Aí eu acho que eu dei uma, uma misturada, assim, em tudo Depois, eu, eu devia ter ficado quieta na minha, sabe? Tem. mas eu não fiquei, então foi <risos> isso que aconteceu por isso que eu virei algo depois no, no, outro, no outro no outro CT, porque eu fiz uma confusão demais, fiquei falando muito na cabeça dos meninos e aí meio que, que me xingaram, devem ter me xingado mentalmente sabe, nossa, foi por isso ai ah, eu acho que assim, eu sou leal sabe, então talvez isso tenha contribuído pra eu conseguir sair dessa Dessa coisa de bottom, assim, e ter conseguido me, me sustentar na tribo, sabe? Uhum. E hum, eu também fui muito dedicada nas provas, então eu acho que isso o pessoal percebeu, porque hum, é, até depois das outras entrevistas que saíram, né? Eu, o Ian e a Gabi assistindo as entrevistas que nem, os meninos nem entraram no link, sabe? Nossa, cara, aquilo foi cruel. Foi foda. É, então. Mas eu me dedicava demais, sabe? Naquela, naquela prova da, de resistência, o meu foi um bug de verdade, sabe? Então, nossa, eu, fiquei, eu fui... Eu, é, o meu foi. Eu fui dormir chorando, sabe? Porque eu não tava lá. Nossa, foi foda. Então, eu acho que isso, assim. E, e eu conversava com todo mundo, eu acho, da tribo, sabe? E então, foi um pouco de social. Assim, foi bastante social. E dedicação também, Acho que foi por isso Mas eu também fiquei bem surpresa, assim, porque é... Era uma co... é uma coisa que eu não consegui fazer no TW, por exemplo, sabe? Que foi virar, assim Que quando teve a, a twist no TW Ah, então A Twitch do TW, que me tirou da zona de conforto, assim E me jogou pra uma outra tribo E eu não tinha... Aliás, eu tinha só o Hugo Como aliado naquela tribo nova, sabe? E, nossa, foi... Ah! Não. <risos> ah, eu também. Então, nossa. Foi foda. Foi. Mas eu não, foi uma coisa que eu não consegui fazer no TW. Que foi virar isso, sabe? Tirar o alvo. E eu saí com o Ídolo, porque eu tava muito, muito triste aquele dia. Eu saí com o Ídolo no TW. Vocês sabiam disso? Nossa, eu não sabia disso. É, eu saí com o Ídolo. Na verdade, sério... É, é, na verdade, assim, não foi que eu saí com ele no bolso sem usar. Eu passei pra alguém... Mas eu podia ter usado naquele CT. E, cara, se eu tivesse usado o ídolo naquele CT do TW, o Samuel tinha sido eliminado. Você tem noção? Ia ter mudado muita coisa, né? Muita coisa. Muita momento. coisa mesmo. nossa. Muita coisa. Nossa. coisa, nossa. Mas, enfim, né? VD agora. Sim. Uhum. E outra coisa. E a experiência é... pra você foi diferente Calma, eu vou fazer verdadeiro. uma pergunta? Calma, é uma coisa da fase da... <risos> tribal ainda. É porque, assim, você estava aliado, seu aliado principal, assim, entre esses dois, era o Ramon ou o Ian. Hum. Porque é muito... <risos> Até hoje E eu hum. não sei qual, Por que, que você voltou no Ramon e no Chuyang Porque eu pensei que vocês eram um duo, assim Unidíssimos é, Eu e o Ramon, você disse? É. Tá Sim, a gente era Mas assim, o que me incomodava demais Era que o Ramon é, Era muito fácil de flipar pra ele, sabe Ele não tem, ele se preocupar cara Era muito tranquilo pra ele fazer isso E eu ficava me corroendo por dentro, sabe Como assim? É uma co... Eu não sei, gente, olha Sei lá, pode ser que ele melhore isso para próximos jogos, tá? Mas nesse momento, flipar, assim, pra mim é uma coisa muito muito ruim ainda, sabe? Eu, meu sentimento fica muito péssimo ainda, não sei. Acho que eu não sei fazer isso direito ainda. Mas isso tá me deixando preocupada demais, sabe? Porque a possibilidade dele, dele flipar pra cima de mim parecia muito fácil pra ele, sabe? E aí, isso eu fiquei meio preocupada, assim. E outra que o Ian também tava se dedicando bem mais, assim. Não falando que o Ramon não se dedicou, mas... A nossa visão, assim, a gente via que o, o Ia tava se, dedica, se dedicando muito mais para poder... Ah, para poder conseguir sair também, porque ele também não tava numa situação tão boa, sabe? Então, foi isso. Mas, mas, gosto muito do Ramon. Aliás, Ramon, fale comigo mais, tá? Mas, foi, foi por isso, na verdade, eu esse medo dessa flipagem muito fácil dele, sabe? Sim. Isso me assustou um pouco. Sim, Aí ah, eu escolhi o Ian. Ele falou, né? Ainda que ele era muito fácil mesmo de flipar. E ele também... é, <risos> é. <risos> <Eito>. <risos> <risos> Ok! Então, mas aí na hora, quem me passou mais segurança, assim, pra... Porque, assim, a nossa... A nossa ideia era que a gente tinha que ganhar, a gente tinha que parar de perder, sabe? Era bem simples a gente conseguir sobreviver mais na merda. Parar de perder. Então, assim, é, até quando ficou eu Ia, e a Gabi, cara, quando a gente conseguiu ganhar aquele fôlego de ganhar duas, e duas seguidas provas, assim, nossa, sabe quando dão... Um, não sei, eu acho que é até por isso que eu Ia, e a Gabi, a gente ficou tão próximo, sabe? Porque... É, ah, não sei. Foi muito bom pra gente, assim, pra nossa autoestima e tudo, que a gente não era só perdedores e tal, sabe? Então, é... Foi por isso. Os juntos, passaram nossa. pelas vitórias, pelas derrotas juntas. Nossa, com certeza. Com certeza. Então, assim, sabe, é, naquela época da prova da, de resistência, a gente já dava pra ver que, assim, na verdade, o, o grande a, não sei, a tribo, assim, já tava se resumindo a eu, a Gabi e o Ian, sabe? Na prova de resistência. Então... Sei lá, foi onde a gente viu isso, sabe? E não dava pra tirar o Ian depois de ele ter ficado tantas horas, sabe? Ele e a Gabi, por tudo que eles sofreram. Porque é foda, né? Foi foda. Então, também é um outro motivo de que a gente tirou o Ramon ao invés do Ian. E o, Ram... e o Ian ficou, ficou feliz, sabe? Então, melhor um Ian dedicado e feliz na nossa tribo do que o Ramon, talvez, que não seja... Não tivesse Foi. tanto dedicação assim Foi quanto feliz. ele, tá? É. Ai, suas palavras, né? Não fui eu que falei. Eu tenho eu tenho que eu vou. Vou. Agora, falando sobre a sua eliminação, agora, eram em seis pessoas, né? Todo mundo, a plateia, gritando pelo avião hum. feminina, F5. Agora, vi doida pro F5 feminino e você saiu. Ai! Nossa. E aí? O que aconteceu? E você tem a ah. Bia também? Quero saber isso. Cara, eu xinguei muito a Bia Bia, desculpa, mas eu xinguei ela no Skype <risos> xinguei, mas eu já falei com ela sobre isso Gente, como eu falei pra vocês desde o começo dos meus questionários sabe, minha grande, meu grande sonho era uma aliança feminina e, e nunca deu certo, sabe isso, isso sempre me deixou muito triste que, que as coisas não funcionavam e assim é, é, uma coisa que a gente via muito de fora era de fora assim não, calma, deixa eu achar uma palavra melhor. Um, uma coisa que a gente de dentro observava muito era que era difícil demais colocar Milene e Bia junto, sabe? Então, cara, isso dificultou demais uma aliança feminina, demais, demais, demais. Porque uma não conseguia confiar na outra, sabe? Por mais que, por mais que, sei lá, prometessem e tal, e nunca deu certo. E, e então foi uma das coisas que dificultou demais uma aliança feminina. É, no fim, a gente tinha é, conseguido é, um F4, eu, a Gabi, a Bia e a, e a Stephanie, Cetáfine, e, <risos> é, e não rolou, sabe? Esse F4 foi que, que me traiu, assim. Não me traiu porque, uma palavra eu acho meio forte, mas elas votaram em mim, sabe? Então, no fim é, a ideia era que a gente votasse no Kaique pra ficar um F5 feminino, F6, né? F6, eu acho. 5, F5, é, F5 feminino, isso, e não rolou, assim, porque porque eu saí, né? Mas, mas eu acho que a, a, ah, assim, eu fiquei chateada demais, sabe, porque, cara, olha, eu falei isso até pras meninas, eu ia ficar muito menos chateada se eu, se eu tivesse saído num F5, sabe? Tipo assim, tirar do Kaique. Nossa, depois eu ia poder ir embora muito feliz, sabe? Muito mais feliz, assim. Ai, Isa, você não ia sair no F5. Spoiler. Gente, então. Não, você não ia sair no F5. Ai, mas, mas será? Ah, bom, sei lá. Pode ser, sabe? Pode ser. O que é que, tipo Quanto assim, você terra, jogou o acho 70. que a, a Bia tava com medo da Milene, entendeu? Uhum. Ah, é Milene com medo da Bia. A Bia ia medo da Milene. É. Entendeu? Ah. É. Por que você jogou o ídolo naquele CT, gente? Com a lá, por que você achou que você seria o Eu não entendi. Cara, aquele CT tava muito louco. Vocês não têm noção. Gente, vocês não têm noção. <risos> nada tava garantido aquele dia. Nada tava garantido na hora que a gente foi pro CT, sabe? Então, tava muito inseguro. E sabe quando você tem aquele sentimento, assim, de que se você não jogar o ídolo agora, a coisa vai ficar pior? Então, sei lá, eu até preferi jogar... Não, né? Na verdade, eu preferia ter ficar... Mas na hora, um pensamento que eu tive... Foi esse, sabe? De usar o ídolo. Primeiro porque tava tudo uma bagunça. Quer dizer, tinha combinações com todo mundo, sabe? E a gente morrendo de medo do que realmente ia ou não ia dar certo, sabe? Então eu falei, ai, quer saber? Eu vou usar agora e foda-se. Porque já fazia umas oito rodadas, acho, que eu tava com ele na mão, sabe? Então, sei lá. Mas, enfim, foi um erro meu ter usado aquele ídolo naquela hora. Mas... É... Você tava com o ídolo há oito rodadas? Mais ou menos. Tudo bem. <risos> um, tá, eu não sei exatamente que, em que rodada que eu... É, eu fui pro primeiro exílio, e aí no outro exílio que eu fui demorou um pouquinho, aí eu consegui... No segundo exílio que eu fui, teve um espaço de tempo entre esses dois exílios, eu já eu consegui achar o ídolo. Aliás, é, desculpa Ian por te mandar uma pista falsa, mas a gente já conversou sobre isso também. <risos> É, ah, então, então, porque... Eu tenho uma pergunta para fazer para você rapidão. Que esse negócio aí que você vota na pessoa, e daí depois você fala: Ah, não votei. O que, que foi? O que, que é isso? Você, você fez isso mais de uma vez? Eu não sei. Você falou pro Ramon que não tinha votado pra ele. E, e na né, real você votou nele. Né? Foi só uma vez. Não, de... não, não foi só uma vez. vez. Acho que tinha acontecido mais. mais, mais. Não. É, é, é, é porque eu confundi com isso do ídolo também. Ah, não, é que foi assim. Vou contar então, porque, é. porque o, o do voto e também o do ídolo. O do voto foi porque eu tava. Eu eu tava com medo do Ramon, sabe? Porque ele flipava demais, eu fico, pronto, vai ser eu também. E a gente tava com... Num, aliás, no CT passado, antes desse do Ramon sair, ele tava muito paranoico também, sabe? Ele tava com muito medo, e aí ele exigiu vários prints da gente, assim, e eu tava respondendo a pergunta, tipo, da, do CT, sabe? E, e aí ele ficou desesperado, achando que a gente tinha votado nele, e aí exigiu prints, ele foi até um pouco grosso, sabe? Mas depois ele já pediu desculpa também, isso já tá tudo resolvido. E... Hum, e aí, eu, eu não devia ter feito também, sabe? Mas eu também tava com medo. E aí eu mandei um print falando, é, eu mandei um print falso. Ai, que péssimo. Que vergonha, mãe. Mãe, desculpa. Que eu tinha votado no Ian, sabe? Mas na verdade eu tinha votado no Ramon. E até o Rafa ficou do meu lado falando, por que você tá fazendo isso? Você é idiota. Gente, meu marido me chamou de idiota naquele dia por causa disso, sabe? Só que eu tava tremendo, gente. Eu tava tremendo aquele dia. Esse dia, e o dia que o Felipe saiu... Não, é. E o dia que o Felipe saiu, cara, eu, eu tremia muito. Eu tremia demais. Meu coração parece que ia sair da, da minha roupa, assim, sabe? Muito. E aí eu, eu mandei isso... Ah, sei lá. Fui idiota, né? Ah, tô... Mano, acontece, <risos> Você tá nervosa, acontece várias é. coisas. Faz várias coisas. É, então. É, e o doído Eu aqui, vou fazer. Tá. Ai, que emoção. Pode? Pode. Pode. É é, foi a Dani Monteiro. Ah, Dani. Dani Monteiro falou assim, Isa, muitos acharam que você ia ganhar o jogo, pela sua trajetória e tal. Como você se sente ao sair do jogo, faltando pouquíssimas rodadas para chegar à grande final? Você me surpreendeu, jogou muito bem, blá, blá, parabéns. Blá, <risos> blá, Faz favor de ler tudo, por favor. <risos> <risos> parabéns pelo seu jogo, conseguiu tirar muita gente forte. Ai, nossa. Olha, puxa. Olha, Dani, eu fiquei bem, bem mal, assim. Fiquei bem mal. E aquele dia... Fui dormir muito triste, porque... Sabe quando é um... Cara, é um, foi um divisor de água, gente. A hora, hora que a gente fez aquele F4... Aliás, o F4 se chamava Fifth Harmony, porque só tinha quatro, mas... Né, <risos> porque a Milene não tava nele. Então... <risos> a Milene <cabiu. risos> Ah, foi, foi ideia das meninas o nome. Eu achei muito bom. Mas, enfim... É, eu tinha certeza que ia dar certo, sabe? Cara, foi um bled muito... Aliás, parabéns aos envolvidos, porque foi um blinde ótimo. Porque eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tava super feliz que ia dar certo, sabe? Então, é... ah, eu, eu senti que eu tinha muita possibilidade de ganhar. Se a gente passasse daquele... daquele, daquele do meu CT, sabe? Então, só que eu nunca tinha tido essa esse sentimento, sabe? Foi ali que eu tive aquele sentimento. A hora, hora que o Júlio saiu, a hora que a gente conseguiu tirar o Júlio, cara, eu fiquei, assim, em choque, sabe? Em cara, eu fiquei, meu Deus... Eu posso ganhar isso. Se eu fizer as coisas direitinho, eu posso ganhar, sabe? Vocês acham que eu, tinha, que eu pensei isso no TW? Imagina, jamais. E Então, foi, fiquei bem triste, Dani. Foi foda. Mas eu sei que eu tive boas, boas coisas, sabe? Como tirar o Júlio, por exemplo. Aliás, Júlio, beijo, te amo, viu? Desculpa. Mas, mas ah, algumas coisas deram certo, né? Mas aí, no final, não deu. Uhum. E a Gabi foi sempre CF2? Foi, foi. foi Cara, olha que, olha que, olha que saiu os Amazonas. Eu, eu falei aqui pro Rafa, eu falei, Rafa, meu Deus, o dia que saiu ela eu fiquei feliz da vida. Aí depois no dia da, no dia da escolha do cast, sabe que eles foram mostrar quem tava no cast, né? A gente não sabia também. Nossa, eu comecei a falar aqui, meu Deus do céu, a Gabi precisa me escolher, a Gabi precisa me escolher, se a Gabi não me escolher eu não quero jogar, eu não quero jogar... Fiquei bem louca assim mesmo, sabe? É mentira, viu, gente? Se, se Carol ou Milena me escolhesse, eu ia jogar assim. Mas a Gabi foi uma pessoa que eu acompanhei no... Eu acompanhei no, man, no Money e depois eu acompanhei no All Star, sabe? E eu torcia muito por ela no Money, muito, muito, muito. E também torci muito no All Star, mas também no, no D.W. All Stars, mas também não deu certo. E era uma pessoa que eu, que, que eu, que eu gostava já muito de assistir. E... E as pessoas sempre me falavam coisas boas dela, sabe? E aí, na hora que eu tive a oportunidade de jogar com ela, assim, é, desse jeito, nossa, eu fiquei muito feliz. E, hum, e ela foi sim, foi sempre meu F2. Beijo, Gabi. Obrigado por tudo, uma Gabi. Relâmpago aqui. O nossa, O Danilo veio perguntar se a gente tava fazendo ah. entrevista. Falou, <risos> tá aí. aí, pera que eu vou fazer uma pergunta agora, não deixa. Não ah, deixa eu... tá bom. O Danilo Nunes. Ele, tipo assim, você já respondeu, né? Mas deixa eu fazer a menção dele aqui. Tá bom. Ele perguntou assim, como você fez para desviar o Álvaro e ter participado de outra grande franquia como o TW e não acabar saindo ser demais? Ainda mais na Iara, que era bem caótica. <risos> caótica mesmo. Ah, então, eu não sei muito bem sobre essa resposta, sabe? Foi isso, assim, o que eu falei pra Gabi, o que eu prometi pra Gabi naquela súplica que a gente tinha que fazer... É, foi total verdade, sabe? Eu me dediquei demais, assim, eu me dediquei muito. É, é, por mais que eu não seja boa em provas, assim, aquela do nonograma lá. Cara, eu treinei aquele nonograma o dia inteiro, gente, vocês não têm noção, sabe? para uma coisa dessa me fazer fazer isso, é, é foda, foi, foi forte. Então, assim, mesmo esse tipo de prova, e hum, aquela da cidade também, aquela da, da cruzadinha, sabe? Que também era palavras entupidas, a gente ficou pesquisando várias horas. Então, assim, eu acho que talvez isso tenha mostrado para as pessoas que eu queria mesmo jogar, sabe? E acho que sim, acho que foi isso, Danilo. E o social também, que a gente. Eu sempre fiz. Sempre conversei com todo mundo, então. Funciona, né? Eu achava que isso não funcionava no TW, sabia? A gente. Ah, imagina ficar conversando o dia inteiro, que isso acontece, se dá alguma coisa. É, dá. <risos> dá sim. E a pergunta que a gente fez na né, entrevista anterior. Quem você acha que dos três tem zero chance de vencer? Só uma pessoa, pelo amor de Deus, não dá é esposa. É o que você acha, é o que você quer. Tá. talvez? Hum. É hum. Stephanie, talvez? Não sei. tô esperando muito que ela me surpreenda, sabe? De verdade, assim. Eu queria que ela tivesse tomado as rédeas da situação antes. Mas, não sei, pela visão que eu tenho até agora, sem, sem ter ido ainda para o FTC, sem ter lido os discursos, eu acho que, por enquanto, assim, é ela. Caramba. Por favor, me surpreenda. Tá bom, então. Você tá tem mais alguma coisa para falar? Exato. Ah, eu queria agradecer essa oportunidade, queria agradecer a plateia, que foi sensacional, cara. Foi, foi muito legal acompanhar vocês me acompanhando, assim, isso aí é... Ah, não sei, é imensurável, assim, sabe? Ter alguém falando gol, assim, por mais, por mais singelo que pareça da, da parte de vocês, sabe? Até quando coloca aqueles 30 gols, assim, gol todo mundo. Mas é muito bom isso, porque é desgastante pra gente, sabe? É... é vocês sabem, né? É. <risos> então, é, muito, é muita exigência, sabe? A gente fica, tem que fazer, ficar horas e tal. Então, isso faz a diferença, viu, plateia? Obrigada. E. Hum, ah, é isso. Obrigada ao VD por acreditar em mim, achar que eu, posso, que eu poderia ter. para chegar mais longe do que eu cheguei antes. Uhum. Eu chorei fazer parte disso, cara. Foi muito bom. Foi muito bom demais. Tipo, eu chorei demais quando eu saí. Pra você, viu? Ai, brig... obrigada. Obrigado, meninos. Nossa. Cara, que é um dia, né? Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Não, acredito. Mas, nossa. putz, é muito bom, é muito bom isso. É muito legal. Foi, foi incrível. Foi, nossa, o TW foi maravilhoso, assim. Mas o VD foi muito mais legal. É isso. <risos> ah. É isso, gente. Muito, muito obrigado. Tá a é, e a gente se vê é, semana é, que vem Você vai encontrar suas Fazer fotos isso. isso Deixa eu matar vocês de inveja, né? Porque a Isabela está no meu quarto Então eu vou ter a presença dessa diva aí horas. Família, Costa. Família, Família Costa Família Costa, Família. Costa Família. reunida <risos> Ah, é Valeu. isso Imagina, último recado Votem, votem nas categorias extraoficiais. É isso aí, gente, tá rolando Ah, é ótimo A gente tem tá vários ainda programados isso aí, vamos lá. Então, rápido, tá. é obrigado, gente. Que burn, não escutei, desculpa. Era tchau, só? Ah, ah tá, oi. É, era tchau, só? Eu é não ouvi, Não, tá bom. Você tá bem? Diego. Oi, querido. Tudo bom? Tá bom. Tchau, gente, beijo. Beijão.